Um outro ponto que a gente bate muito na tecla, eu já falei aqui da consistência, da consciência, da coordenação. Faltou hum. um tripé aí, né, Vivi? Qual seria ele? Faltou o fortalecimento aí, que a gente tanto fala, né? Que não existe melhora de velocidade sem o fortalecimento e sem a educação motora, que é essa coordenação aí que hum. você fala também. Exato, porque a força vai ser a base para o seu corpo, né? Para executar todo esse movimento. E pra pra aguentar a intensidade, diminuir. né? Perfeito. Perfeito, para diminuir a intensidade, porque se a gente deixa para fortalecer o nosso corpo só durante a pancada ali da corrida, isso pode ser um fator complicante, né pode acabar aumentando muito o volume, o volume muito alto para o seu organismo, para o que ele aguenta, ele acaba sendo um dos grandes vilões para mais uma vez a gente ficar fora dos treinos se machucar. E a gente quer evitar esse tal de machucado.